Hey guys, a de sempre aqui é uma cena da English Experience com mais uma fast tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo que realmente você vai utilizar no seu dia a dia quando você precisar falar inglês. Você sabe o que, é que significa essa expressão que está vendo aí na tela? Can it. Can it, do jeito que você tá vendo escrita aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Você já ouviu essa expressão em algum lugar? Ouviu ela escrita em algum lugar? Ela é um pouquinho mais rude, eu admito, né? Ela significa calar a boca. Quando você quer mandar alguém calar a boca, você fala can it. Aplicação numa uma frase. For God's sake, can it. Ah, e antes desse vídeo terminar, eu preciso te lembrar de não se esquecer de se lembrar de já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu curtir no vídeo e coloque aqui nos comentários também alguma expressão, alguma gira que você quer saber como é que você fala isso em inglês ou talvez alguma coisa que você ouviu em inglês e você quer saber o que, é que significa em português. Coloca aqui nos comentários, que eu prometo para você que eu vou trazer isso, esse conteúdo e muito mais que vocês pedirem aqui no canal da English Experience. Ah, e aproveitando que você já chegou até aqui, dá uma olhada na descrição desse vídeo, porque tem um monte de link para uma série de conteúdo super bacana para poder te ajudar a aprender inglês. Aqui na descrição você vai encontrar, por exemplo, um link para o meu curso gratuito de inglês você vai também encontrar um link para o meu e-book, as estratégias para falar inglês, né? Como que você vai aprender inglês de uma forma que você realmente aprenda e não se esqueça, que não te dê aqueles famosos apagões. E também como você vai poder aprender inglês e pensar isso naturalmente em inglês, né? Pensar e falar inglês, sem precisar ficar traduzindo, fazendo todas essas coisas malucas que a gente faz aí quando tá tentando aprender inglês. Então, dá uma olhada na descrição do vídeo e procura esses conteúdos aí que eu tenho certeza que vai te ajudar. So, that's it, guys. See you. Bye, bye.